Oh, shit. É quando nós chegamos à diversidade na frente do espelho Que recriamos respeito pela diferença neia. Como se a doida ou a tivesse dado você Rodoviando no cerro que o pontei a cutileia Se me joga como se espírito Objetivo. Digo o que penso, depois penso no que disse. Também ouço o que diz, é ser tirado motivo. Atrás de resposta, sendo eventualmente tal do que tem. Quanto mais cavo lembranças, mais me na areia Talvez posso uma ideia. Tô lá do outro, ajoei pra poder me articular com é, simplicidade na veia. É, então, minha ideia, mas na tá que sua visão não me pisa. Quanto soltar minha arte continuaria cativo. Pois bisucado nessa terra, se esperar a velhice. Meu descabelo na vida, não dá pra ficar passivo. Equilíbrio, nosso se importa um monumento, pois abre seus corpos com comedimento. Reperança é palavra-chave para alinhamento. Mas se não há suando, as movimentas, fome de ornamentos. Qual é fatigo, me pega? Avoado no vento, onde coleção foi nessas estadas com nossos pensamentos. Corvi com me sendo o principal instrumento. Responsável pelo nosso amadurecimento. No oriente Nascente, rastejando no horizonte a singela serpente Seu movimento é estonteante, me refaz consciente, olhando para o Oriente No Oriente, onde o Sol é nascente, rastejando no horizonte a singela serpente Seu movimento é estonteante, me refaz consciente, olhando para o Oriente O sol que vitamina mesmo o sol que racha o corpo da gente E que vontade de o um trabalhador debaixo do sol quente Geração vai, geração vem e a terra permanece existente Aquilo que aumenta em ciência também aumenta em trabalho Assim como morre o tolo, também morre o sábio se ser torto, não será endireitado E eis que tudo era vaidade É tudo vaidade, vaidade. É tudo vaidade, vaidade ó. é tudo vaidade. Uh -huh. é tudo... Então, Me tome a treia, ainda que sua visão não me visse. Na função da minha arte, continuaria cativo. Pois piso bravo nessa terra, se esperar a velhice. O da vida não dá pra ficar passivo. Equilíbrio é o que torna nosso corpo um monumento. Pois de seus corpos no cometimento. Severança é a palavra-chave para alinhamento. Na imensidão azul, onde as nuvens nos cobrem de ornamento. me pega, atuando no meio do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 Onde o sol é nascente Rastejando no horizonte, estrejando a serpente Seu se povo me mete o som um diante Me faz é consciente, olhando para o oriente No oriente! Onde o sol é nascente Rastejando no horizonte, estrejando a serpente Seu se povo me mete o som um diante Me é consciente, olhando para o oriente É! Se oriente! Se oriente! poder a cabeça no The end, said,